Sebastian Vettel decidiu deixar a Fórmula 1 no fim de 2022 e abriu uma vaga, que foi rapidamente ocupada de maneira surpreendente por Fernando Alonso, fora da Alpine, dentro da Aston Martin. O que esperar da nova fase do bicampeão mundial? E por que é que o criador de Elplan resolveu trocar uma equipe pela outra para 2023? Estava aqui pensando comigo, Gabriel Curti e Gabriel Carvalho, o que, que significa essa mudança para o Alonso em si, né? Porque ele sai da, da Alpine, onde ele tinha el plan, e agora vai para a Aston Martin. Não sei se teria algum plano na Aston Martin. Qual o plano de Alonso na Fórmula 1, Gabriel Curti? Eu, eu acho que isso é enterra de vez, sepulta de vez a história de que o Alonso só voltou para ser tricampeão. Né? Mentira, o Alonso voltou porque ele gosta da Fórmula 1, porque ele curte estar entre os melhores pilotos do mundo, porque ele se sente capaz de estar entre os melhores do mundo, e ele é ainda um dos melhores do mundo, ele é capaz de estar entre eles. E é isso, ele é, ele é louco pela Fórmula 1, ele vai continuar na categoria porque ele gosta, porque ele gosta e se diverte, e mesmo ficando irritado, esbravejando com todo mundo, ele gosta disso também. É, e acho até que trocar a Alpine pela Aston Martin por um piloto jovem não seria ruim. Acho que pensando no futuro, talvez a Aston Martin no futuro tenha algo promissor por aí que a Alpine não tenha. Só que o Alonso tem 41 anos, né? Então, eu, apesar do contrato ser de múltiplos anos, eu não imagino com 50 anos o Alonso campeão do mundo. Mas, enfim, vai ser divertido. Ele vai ficar puto com a equipe rapidamente. Por que Alonso vai trocar a Alpine pela Aston Martin, Gabriel Carvalho? É, porque ele gosta muito de, de estar na Fórmula 1 e diria porque não tem muito amor próprio, né? Porque, enfim, pô, cara... Você saiu... Beleza, assim, foi chutado da, da Alpine porque, assim, eu realmente creio que o Alonso queria ficar na Alpine é, e tudo mais. E, assim, não é uma grande coisa assim, você ir correr na Aston Martin, né? Beleza, talvez a Aston Martin melhore no que vem, talvez o Alonso coloque a... Aston Martin no patamar que o Vettel não, não tava conseguindo colocar, isso tudo pode acontecer, mas enfim, é sobre aquela coisa de né, estar lá e ver ele voltar e ele quer ficar na Fórmula 1, ele quer bater 400 corridas, sei lá o que ele mais quer da vida é, então eu imagino que seja único e puramente por é, o desejo de estar ali né? o Alonso ele fala que ele não vai parar enquanto ele não sentir que puramente em talento alguém é melhor que ele, né? então beleza deixa ele aí é, e aquela coisa, né? Eu tô ansioso, eu, tô, eu acho que o experimento Alonso na Aston Martin vai ser muito legal. É, porque assim, Enfim, se o Vettel era é um cara que cultiva abelhas, né, ele quer proliferar as abelhas, o Alonso vai cuspir a abelha no, no Lance no ano que vem, eu tô plena certeza que isso vai acontecer. Por que Alonso vai para Aston Martin no ano que vem? É um mercenário? Tem objetivos de título? Gosta muito da Fórmula 1 e do ambiente? Escreva nos comentários desse vídeo, é muito importante sua participação. Quero entender, você está na expectativa para ver Alonso na Aston Martin ou esperava que ele ou, ficar, ou ficasse na Alpine ou fosse enxotado da Fórmula 1? Quero saber de vocês tudo. Escrevam aqui nesse vídeo e também se inscrevam. Sigam sempre a gente em todas as redes sociais do Grande Prêmio. E aí, o que pensar de Alonso na Aston Martin? Responda nos comentários.